Olá, eu sou Estela, corretora da DF Casa Imóveis. Hoje eu vim apresentar para vocês um lindo sobrado frontal, três dormitórios com duas vagas de garagem aqui na região da Penha. Vai escada em alumínio com detalhe em vidro. E um espaço amplo, lindo para você fazer uma sala de jantar integrada com um jardim de inverno. receber a sua família e seus amigos!